Oi gente, já aqui no aeroporto de Guarulhos, pronta para embarcar para a nossa viagem à Itália, nossa porque sou eu e três tias Liviero, vamos para a Itália visitar a terra do avô delas, o meu bisavô, Castelfranco, Veneto, perto de Veneza, eu vou levar vocês para essa viagem com a gente, Preparem-se para se divertir, para ver as brigas, as coisas bacanas da viagem, as curiosidades da Itália. E vamos dar um pulinho em Paris também. Vem com a gente, vai ser uma delícia. E aqui estão as tias Branca, Oi. Berenice, e Beatriz. Oi. Estas serão as personagens dessa viagem pela Itália. A gente vai levar vocês junto com a gente. E vai ser uma delícia, né? Animadas? Oh, Sim, vai. Muito. Ótimo. Gente, quatro livreiros juntos. Eu falei das brigas ali. Vocês vão ver. Aguardem. Um beijão. Abre Te bem, Tchau. Bem. Chegamos. E... <risos> Ai, nós aqui. Nós vamos para Roma. Roma. Ó, todo mundo no celular, aproveitando os últimos minutos Tá animada, Berê? Tô animada e Vamos a Roma Primeira Roma, parada Paris. Roma. E hum, nós né? vamos também Castelfranco Benito Sim, Lembrem? Lembrei, a terra <risos> do avô delas, meu bisavô <risos> Vamos lá Tchau Chegando em Roma Olha que vista linda Essa aqui é a entrada do nosso hotel ó. Típica, aquelas portas grossas, grandes, humanas E olha aí, O mais curioso é um elevador Primeiro a gente vem aqui Abre a maçaneta Aí tem que abrir essas duas portas juntas. Ih, acho que vou precisar da outra mão. Pera aí. Abre aqui comigo. Ah, abri. Olha aí, olha lá. Entramos. Aí, vamos de novo fechar com as duas mãos. Eu tenho que fechar a de fora primeiro. Secure, dele prima. Agora a gente faz assim. E agora a gente aperta o botão. Apaga a luz, ó. Nós vamos para o segundo andar É bem pequenininho cabe no máximo três pessoas Pequenininhas Abrimos aqui Pronto Fechadas Pronto Cheguei E olha a vista Do nosso quarto que delícia, aqui no centro de Roma olha gente, que gostoso, olha que dia lindo que delícia, tá só começando comprei um chapéuzinho, gente porque vocês viram o sol que tá fazendo aqui em Roma graças a Deus, um dia maravilhoso chapéu nós compramos de baciada como diz a família eram 9 euros, a gente pagou 8 olha lá, todo mundo de chapéu e, menos a verê e ó as ruas sempre com muito camelô, como no Brasil, né? E tem os artistas de rua também. Como o gênio aqui, ó. Olha que bacana, saindo da lâmpada. Ah, que mistério. Como será que ele faz isso? Vou pegar aqui, olha, um papelzinho da sorte: Bio e faixa del bene. Que Deus te faça o bem. Grazie! Grazie a te. Tchau! Tchau, tchau, tchau. Brasiliane! Olá! Esse aqui é um dos lugares meus preferidos em Roma. Se chama Campi dei Fiori. É uma praça que tem uma feira todos os dias. E nessa feira vendem-se flores também. Olha que bonitas! Olha aqui, ó. Tem uma feira ali do outro lado, ó. Feira, feira. Vende-se tudo. Verduras, legumes, utensílios para cozinha. É uma feira típica aqui para os romanos, mas, claro, virou também um negócio turístico. Então, não sei se são os melhores preços, né? Olha como eles fazem. Muito turista aqui. Mas é divertido, sempre. Eu adoro. Esses aqui, olha, são os temperos, gente. Olha quanta coisa diferente. Se eu soubesse cozinhar, até comprava. Como eu não sei, que adianta, né? Mas vou levar um, porque tem quem saiba, né? Os amigos, a gente tem amigo para isso, né? é uma delícia, gelado. Hum, vamos ver. Dolce. É doce, gente. É limoncello. vídeo? A Brasília. Sim gostam de brasileiros? Como é certo? Sim, São muitos Brasileiros aqui? Sim, sim. Mulheres, outra dica aqui em Roma, esqueçam o salto alto. Olha como é que é o chão. Imagina o seu saltinho entrando em tudo isso aí. Não dá. Esquece. Tênis, sapatilha, sapatinho confortável, até porque você vai andar muito. fica aqui, vendo o movimento da rua vendo o pessoal passar vendo o que está acontecendo na janela, com uma boa concheta que delícia